Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 13, nós vamos ver os versículos 21 e 22, que diz assim, O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite." Então nós temos um Deus aqui, que mesmo nos, quando nós estamos no deserto, né, Ele não nos quer parado. A gente vê aqui quando o povo estava rumo à Terra Prometida, né, Deus pode intervir, porque o deserto sempre é um sinal de provação, de momentos difíceis, mas Deus nunca deixa o seu povo sozinho. Então tinha ali a intervenção de Deus para o dia, para a noite, e Deus queria que o povo pudesse avançar nas duas, nos dois períodos. Né? E nós vamos explorar um pouquinho essa ideia. Né? Nós não podemos nunca perder o foco, porque nós, a nossa jornada ela tem um alvo final. Nós somos peregrinos nessa terra, né? nós estamos de passagem, nós temos uma pátria celestial que nos aguarda e nós nunca podemos nos esquecer disso. A Bíblia fala que no final dos tempos, né, as coisas não seriam tão fáceis, mas o nosso Deus é um Deus que é presente, Ele nos sustenta, ele nos fortalece, Ele nos sara, e essa verdade precisa encher-se o nosso coração, para nós não deixarmos realmente né, que a falta de foco roube a esperança do nosso coração. Eu já fiz grandes viagens, assim, tipo bem longas. Mas o fato de né, a gente saber que o destino tinha um propósito, nós mesmo cansados, eu me lembro quando uma vez com a família nós fomos para a Tanzânia, e, que fica na África, e nós demoramos 35 horas para chegar no nosso destino final. E assim, éramos Luciano e eu, né, e os nossos dois filhos ainda crianças, então assim, aquela viagem não tinha fim, mas nosso coração ficava pensando, como vai ser quando chegar lá, né, e Deus vai fazer tantas coisas especiais, a gente queria que Deus ia tocar né? os lugares onde a gente passasse, porque Ele é bom e, e Ele usa, nos usa pela sua misericórdia, então nós estávamos ali com as crianças e fazendo aquela viagem, eu me lembro de alguns momentos que nós deitamos no chão de alguns aeroportos e cansados, mas com o coração... É, e os olhos no destino, imaginando como seria. Da mesma forma é a nossa vida aqui. Né? Nós estamos passando, vai ter momentos de cansaço, vai ter momentos difíceis talvez, mas a gente precisa parar né? e pensar para onde nós estamos indo. Nós temos um Deus que é muito maravilhoso, um Deus de amor. Né? E é muito gostoso saber que nós temos esse fim tão bom, nós temos algo muito especial nos aguardando, ainda que tenha os perrengues naturais aqui, ainda que tenha os problemas para a gente passar, né? nós temos um final maravilhoso. Então, primeira coisa, o deserto não é o nosso destino, nós precisamos realmente... Enfatizar isso, porque quando nós estamos com realmente de Deus, como, né, não perdendo foco durante aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos sempre lembrar disso. Nós vamos passar, assim como o povo ali, eles ficaram tantos anos ali naquele deserto, mas aquilo ali não era para ser o fim, para alguns foram, porque foram rebeldes, porque não creram. E nós não seremos assim, em nome de Jesus, né, que o nosso coração possa ser um coração quebrantado, que se rende, que obedece, que nós possamos realmente chegar nesse lugar especial que Deus tem preparado para os seus filhos. Então nós precisamos trazer realmente isso a nossa, a no, no nosso dia a dia, porque senão nós vamos nos desconectando daquilo que é espiritual, né? nós precisamos nos lembrar que nós somos nascidos de novo, nós somos seres espirituais, que temos uma pátria celestial, nós estamos indo para lá e essa verdade ela precisa nos tocar a ponto de mudar quem nós somos, né? porque nós como seres carnais que nascemos, né? nós precisamos dessa transformação em Jesus, nós precisamos sermos, nos tornarmos cada dia mais e mais semelhantes a Ele, então é importante a gente lembrar que o deserto, né, que essa terra realmente não é o nosso destino final e nós vamos conseguir passar e fazer bonito enquanto estamos por aqui. Né? Mas tem algo muito precioso nos esperando. Um segundo tópico que eu quero meditar junto com você nesse momento é que Deus manifesta o seu cuidado e a sua provisão no deserto. Então, nossa vida é cíclica, nós temos momentos na vida que nós estamos passando por dificuldade, outros momentos são mais tranquilos, momentos de alegria, momentos de colheita, porque realmente assim, nós temos fases e fases na vida. Mas em todas elas, o Senhor quer ser presente. Né? A palavra nos fala em várias passagens, Deus nos diz que Ele está conosco, que nós não devemos temer. Né? Então, eu acho linda essa passagem que nós lemos inicialmente ali de Êxodo, porque... O povo estava ali no deserto, que tem uma característica muito interessante. Durante o dia, o deserto costuma ser muito quente, por causa do sol. Né? E eu me lembro que eu, eu cresci no interior de São Paulo, e eu, eu, eu, quando criança a gente brincava no sol, nós corríamos, mas algumas vezes eu lembro de uma nuvem bem gorda, assim, bem densa, passando sobre nós. E quando isso acontecia, eu ainda tenho essa memória, sabe? Que vinha um frescor junto com aquela sombra, Bem gostosa, assim, que aquela nuvem trazia, e era uma sensação de um refrigério incrível, assim, estando num lugar tão quente. Eu creio que aquele povo caminhando no deserto, tendo aquela nuvem que os guiava, né, no cam o caminho, mas também trazia essa sombra, era um refrigério muito especial. E o mesmo deserto tem uma característica à noite diferente, né? Aquele calor que durante o dia incomoda, à noite ele some. Normalmente a terra do deserto não consegue reter o calor, então passa a ser num lugar frio, gelado. E Deus providenciou então para aquele povo uma coluna de fogo, né, que os guiava. E eu creio que além de também mostrar o caminho e da clareza para que eles pudessem dar os passos com tranquilidade, né, passos certeiros, porque é horrível você andar, né, num lugar que Até mesmo que você conhece sem luz, às vezes, né acontece de você acordar e ter que levantar. É ruim você se locomover sem saber exatamente onde você está pisando. Agora, quanto mais um lugar que você não conhece? Eu já tive essa experiência de uma vez estar numa chácara, a gente estava com um pessoal, é, um grande grupo nos movendo para um tempo de oração e eu não conhecia aquele lugar e, a gente, e realmente estava muito escuro. E eu me lembro, assim, de ter uma sensação muito ruim de não saber onde os meus pés estavam pisando, assim, até que né, nós tivemos ali algo que iluminasse, nos ajudasse. Então, Deus proveu essa luz, mas aquela coluna de fogo, eu posso imaginar, na minha cabeça criativa, assim que também pro, pro, assim, promovia um calor para aquele, aquele povo que se mexia, né? Então, eu sinto muito Deus assim na minha vida, porque nós já passamos também por alguns momentos de luta, como família, mas quando nós clamamos ao Senhor, o socorro dEle é tão presente, que a nossa alma é alcançada com essa sensação de refrigério, sabe? Lá no Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. E Ele é esse Deus que nos conforta, que nos encoraja, que nos capacita a ir além daquilo realmente que nós podemos fazer naturalmente, nós podemos ser mais corajosos, nós podemos ser mais fortes, nós podemos ter tantas coisas quando nós nos conectamos ao, ao Deus que nós servimos. Então, eu acho essas figuras muito especiais, né? nós também vemos ali o povo recebendo um maná, né, no meio do deserto, tendo alimento, tendo a provisão para todas as necessidades. E eu não sei se hoje você está vivendo um momento muito tranquilo, nós como né, no meio de uma pandemia, todo mundo é, foi surpreendido por algo novo, mas eu sei que muitas pessoas estão já tendo suas lutas antigas, algumas lutas novas no meio de tudo isso, e eu não sei como está o seu coração, mas eu quero encorajá-lo, realmente quero te lembrar que você tem um Deus que se importa com você, sabe, que quer te tocar com esse acalento, com essa paz que excede todo entendimento, trazendo de volta, sabe, a tranquilidade ao teu coração, que você possa lembrar disso nesse momento. Um outro aspecto que eu quero te lembrar né, é que você precisa focar na promessa. Né? Nós estamos aqui, o tema desse momento, dessa, desse, desses dias de ministração é, é o foco para mover, força para mover, e hoje nós estamos falando um pouquinho mais do foco. Muitas vezes nós valorizamos tanto os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas lutas, e elas são, sim, importantes. O Salmo 51,6 diz que Deus tem prazer na verdade no nosso coração. Então eu posso imaginar realmente, e tenho o conhecido como esse Deus, que se alegra quando a gente vai até ele e fala aquilo que está dentro da gente. Ele já sabe, ele já sabe, mas ele gosta de ouvir, assim como... Eu também, na condição de mãe, muitas vezes olhando para os meus filhos, eu já sei quando eles estão cansados, quando eles estão chateados, quando eles estão passando por alguma dificuldade, mas é, é um outro nível de satisfação, sabe? Quando eles vêm e abrem o coração. Me sinto assim tão especial na vida deles, me sinto, sabe, como parte. E é tão gostoso também quando, como, pela maturidade, posso ajudá-los com uma palavra, com um encorajamento. E eu vejo que Deus, Ele espera que a gente se achegue dessa forma, rasgando o nosso coração, colocando as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios, para que Ele, como esse Pai amoroso que Ele é, possa intervir, né? nos encorajando, nos direcionando, nos exortando. E isso é uma prática muito especial. Como eu posso colocar os meus olhos, realmente o meu foco, em Deus numa hora dessas? Eu gosto muito do, da, da porção das Escrituras que diz lá o Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gosto dessa passagem porque é uma, uma questão assim, tipo biológica, física, né? Que muitas vezes você precisa levantando os teus olhos, tomando essa postura, porque quando a gente fica lá entregue, sabe? A gente realmente fica tão abatido às vezes nas nossas situações, mas quando você toma uma postura de lembrar, sabe, que você tem um Deus maravilhoso e coloca os seus olhos mesmo nele, tira os seus olhos da circunstância, tira os seus olhos daquilo que é natural, tira os seus olhos daquilo que você pode fazer e coloca os olhos em Deus, que é maior do que todas essas coisas e que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, ou imaginar ou pedir. Então nós não devemos permanecer a nossa, né, na nossa jornada cristã, só comendo, sabe, as, das migalhas. E existe um banquete para nós como filhos. Eu me lembro uma vez que eu vi uma história de um rapaz que ele, queria, ele precisava muito fazer uma viagem e de barco, de navio, mas ele tinha, não tinha o um recurso necessário, ele juntou tudo o que tinha para poder comprar esse bilhete e ele embarcou, então, nessa viagem que duraria vários dias. E o primeiro dia ele levou uma sacola de pão para que ele pudesse se alimentar durante aqueles, todos aqueles dias de viagem. O primeiro dia ele comeu lá o seu pãozinho, Segundo dia o pão já estava murcho, mas era o que ele tinha. O terceiro dia o pão já estava duro. O quarto dia o pão estava embolorado e ele falou, ah não, eu preciso comer alguma coisa, vou até a cozinha. Aí ele chegou lá e falou para a equipe da cozinha, olha, por favor, eu tenho feito essa viagem, eu paguei muito caro no bilhete. E eu gostaria muito de fazer uma refeição e eu queria oferecer meus serviços em troca de um prato de comida. Por favor, façam isso por mim. E aquela equipe olhou para ele meio assustada e falou, mas o seu bilhete estava incluso todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, todos os dias. E você aí fazendo essa viagem dessa forma... E eu vejo que muitos cristãos, eles têm feito uma viagem, né, nessa jornada da vida, sabe, com essa sacolinha de pão próprio, assim, sabe, achando que aqui os recursos próprios bastam, mas Deus já assegurou um banquete para nós todos os dias. Existe uma nova porção de misericórdia, existem coisas que Deus quer revelar dele ao nosso coração, existem coisas que Deus quer mostrar em nós mesmos para que ele possa vir nos restaurar, nos sarar, nos equipar, nos fortalecer e que a gente possa ter essa disposição. Né, de ter um relacionamento profundo com Deus, nesse lugar onde Ele possa nos tocar. E eu vejo que muitas pessoas às vezes ficam espiritualizando. Ai, como é que eu posso me conectar com Deus? Então eu preciso só, preciso ter muitas horas, sabe? E às vezes um dia corrido você pode sim, estar ligada com Deus, você pode acordar um pouquinho mais cedo para gastar ali um. Eu não gosto de falar gastar, eu gosto mais de falar investir uns momentos assim, com, a, com a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus, ainda que não seja, sabe, um grande texto, tantos capítulos, mas às vezes uma pequena porção para você já se agarrar em algo para você sair com aquela porção de vitamina B de Bíblia, sabe? Assim, já no seu dia começar um pouquinho realmente alimentada e durante o dia você pode dar sequência na tua leitura no seu celular e em algum momento que você tenha mesmo carregando a tua Bíblia. Mas o importante é você ter, sabe, o teu espírito conectado, a sua mente orando. Você pode no caminho já ir ouvindo louvor, no caminho do teu trabalho. Se você trabalha em casa, né? Você já pode estar tá ligando uma palavra enquanto você vai fazendo as coisas da casa, já ouvindo, fortalecendo o teu espírito, lembrando quem realmente é o teu Pai e isso realmente nos traz algo diferente para a gente batalhar, para a gente lutar as nossas guerras diárias, sabe até mesmo os relacionamentos. Às vezes eu, eu posso eu vejo isso na minha vida. Quando eu tenho um tempo com Deus de qualidade, né, eu posso oferecer um sorriso melhor, paciência para com os meus filhos. Eu posso ser um pouquinho mais tolerante, realmente com todos que estão à minha volta. No trabalho a mesma coisa. Mas quando eu saio no seco, sabe, sem a presença de Deus, sem sem esse investimento com ele, sabe, eu realmente na força da carne é horrível, assim, porque você não tem coisas tão boas, assim, para tirar de você, diferente de quando você recebe algo de Deus, que você pode compartilhar daquele... Realmente, o fruto do Espírito Santo, que é a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o fruto, ele é uma consequência do relacionamento, é uma consequência da vida de Deus em nós. Né? Então, quando nós não mantemos, não cultivamos esse relacionamento, o que vai sair de nós é só o que temos em nós mesmos. E normalmente não é coisa tão boa assim. A gente pode até conseguir ser simpático até um ponto, amar naturalmente até um ponto, né? mas a gente percebe que rapidamente assim essa essa coisa natural ela se esgota e os seus olhos críticos de julgamento às vezes uma falta de paciência brota ali então que nós possamos ser inteligentes né enquanto nós estamos nessa jornada aqui na Terra e a gente possa correr esse caminho fazer realmente esse, esse percurso de uma forma onde a gente venha agradar o coração de Deus tem um, uma outra porção das Escrituras que diz assim, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que, que traz esperança ao seu coração no meio das batalhas? Né? Eu vejo muitos casais, às vezes, lutando com dificuldades. Esse tempo de isolamento social revelou muitas coisas sobre nós mesmos, sobre as nossas famílias. Né? Eu creio que muitas pessoas achavam que estavam melhor do que se descobriram e outros estão melhores do que achavam que estavam também. Então, esse tempo tem revelado muitas coisas. E eu brinquei esses dias falando que alguns pais achavam que os filhos estavam um pouquinho mais educados, né? e aí descobriram que precisava dar um pouquinho mais de atenção, de olhar, de limites. E eu vejo que quando a gente se depara com essas questões, de repente você lê ali que seu relacionamento não está legal, e você pode né? e deve trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vocês fizeram uma aliança diante de Deus, né? vocês se apaixonaram por alguma razão, vocês decidiram viver juntos, então lembre aquelas coisas que são boas. né? Quando nós olhamos para a nossa vida de uma forma geral, para a nossa família, a palavra de Deus é um livro cheio de promessas para nós. Né? Então, sobre famílias, Deus é um Deus que abençoa gerações, que, eu gosto muito do Salmo 112 que diz que feliz é o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, porque os seus filhos serão poderosos na Terra. Eu gosto dessa, dessa, dessa verdade porque a palavra de Deus fala que existe uma parte né, do, dos pais ali que precisa de uma, de uma entrega, de uma preço, você pago de você ser esse tipo de cristão que tem prazer nos mandamentos de Deus, mas existe a parte de Deus que ele entra tocando a nossa geração tocando os nossos filhos e fazendo com que eles sejam poderosos aqui, né? Que eles possam cumprir todo o propósito, todo os sonhos de Deus para ele. Então, eu realmente, eu quero te encorajar nesse momento. Né, a permitir que o Espírito Santo te ajude a trazer à sua mente aquilo que te dá esperança. Se talvez você se encontre acamado, enfermo, lembre que você, nosso, nosso Deus, é Jeová Rafar, aquele que nos sara. Existe esperança sim. Nós podemos clamar por cura, nós podemos orar por isso. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Né, eu tenho visto algumas pessoas que, nesse momento também de isolamento social, têm estado sozinho, assim, e é muito ruim. Né, estar só e eu quero dizer que você não está sozinho. Eu sei que eu sei que você já sabe disso, mas usufrua dessa presença, sabe? Usufrua dessa companhia. Adora o Senhor. Coloque música na tua casa. Coloque louvores, sabe? Encha tua casa de palavras. Hoje nós temos acesso através da internet. Né? São tantas fontes. Através talvez você ainda tenha aí os seus DVDs de mensagem. Você talvez tenha cadernos de anotações antigos, de coisas que Deus falou com você, resgata esses cadernos, vai para os seus DVDs, é, qual, qualquer que seja a tua fonte aí, né, que você possa ter da palavra, de coisas que Deus já falou com você, projetos talvez engavetados, nesse tempo aí que você está trancadinho, né? não, não fique um tempo assim entregue ao desânimo, às más notícias, mas enche a, enche a sua cabeça, enche o seu coração realmente daquilo que dá esperança. Eu tenho visto muitos cristãos aí, enfermos, adoecidos, cheios de medo, e nós somos filhos de Deus, nós não precisamos andar nessa condição, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E Jesus, ele é amor, sabe? Deixa que Deus realmente te encha dele, para que você possa ser curado desse medo, desse, dessa angústia. E eu sei que Deus tem feito coisas lindas nesse tempo. Nós temos um Deus que... Sabe, ele não é limitado às circunstâncias, ele é acima de todas as coisas. Eu tenho ouvido tantos testemunhos desse momento, sabe, que me encorajam, enchem o meu coração de alegria. Eu tenho ouvido algumas pessoas, é, é ruim ver alguns irmãos sendo despedidos por causa da questão de, da, da realidade do momento. Mas eu quero dizer, se você é um desses, creia que Deus pode te abri, abrir uma nova porta maravilhosa. Eu já ouvi testemunhos de vários irmãos que foram dispensados... E aí eles estavam tristes por alguns dias, mas depois lembraram que tem um Deus que abre portas, que é um Deus que faz milagres, um Deus sobrenatural, né? E decidiram ousar confiar em Deus. E eu já tenho ouvido assim vários testemunhos, alguns que tiveram ideias que estão dando super bem, super certo para empreender alguma coisa, outros que tiveram assim oportunidades de emprego melhor do que as que estavam. Não porque eles são ótimos ou porque são diferentes de vocês, só porque eles decidiram realmente crer, eles ousaram crer para um milagre. Sabe? De repente você fala, nossa, pastor, não aconteceu ainda comigo, já estou orando, continua crendo, continua declarando. Teve alguns momentos na nossa casa que nós tivemos a intervenção, né, de, assim, de ter provisão de formas tão milagrosas e tão criativas, porque nosso Deus não cabe numa caixinha, sabe? Então não, me, não limite o Deus que você serve, deixa ele ser Deus na tua vida creia de todo o coração que ele cuida de você, da tua casa, né? permita realmente que o seu foco esteja nessas promessas que realmente nos levam nesse lugar de descanso. É uma das coisas muito especiais de nós conhecermos o Deus que a gente serve é poder confiar nele, mas se você até aqui talvez não tenha tido tanto tempo sabe, para você se dedicar nesse relacionamento a ponto de conhecê-lo, de uma forma que você hoje, no meio da tempestade, possa descansar, no meio do deserto você possa continuar crendo, aproveita essa oportunidade. Sabe? Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, dá tempo. Dá tempo da gente, sabe, conhecer, mergulhar nessa questão, sabe? abra o seu coração, fale com Deus, fale quais são todas as coisas que estão dentro de você, as suas dúvidas e, e vá para as Escrituras, sabe? Invista o teu tempo lendo a Palavra de Deus, ouvindo pregações. Eu tenho certeza que você vai ter experiências muito especiais com o Senhor que vão não só te levantar e gerar vida para esse momento, mas que vai continuar frutificando à frente vista, invista né, no seu relacionamento com Deus. É, os tempos difíceis, eles passam. Quando a gente ouve aquelas histórias de virada, tem aquele momento tenso, né, onde é contado a problemática em si. E você, quando você se coloca no lugar daquela pessoa que está contando, você fala, gente, como ela aguentou, como ela suportou. Mas aí chega aquele momento glorioso, onde a intervenção de Deus sabe, se manifestou e, e houve algo muito especial. E, e eu não sei você, mas eu amo ouvir essas histórias, sabe? Mas quando a gente está passando, às vezes a gente não consegue realmente entender, sabe? Que nós somos candidatos aos milagres de Deus. Nós somos candidatos, quando estamos passando por momentos difíceis, a esses gran finales, assim. Então, se permita, sabe? Eu quero realmente, o que eu sinto no meu coração queimando, que eu creio que Deus quer fazer com você, é ouse crer, sabe? Ouse confiar nesse Deus que é o Deus que você tem ouvido falar, é o Deus que você tem adorado, Deus que você tem realmente lido nas Escrituras, permita que Ele se manifeste na sua vida e na sua, na sua família. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, os versículos 25 e 26 diz assim, Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então nós, nós seguimos com algo em mente, nós, nós temos um destino e nós não podemos ter essa jornada, sabe, nós não podemos fazer como, né, aqui a palavra está falando assim, olha, a gente segue como esses atletas que são focados, sabe, eles sabem por que eles estão lutando, eles sabem para onde eles estão correndo e nós não podemos desperdiçar realmente os nossos dias, sabe, às vezes a gente está aqui, ah, porque eu sou um cristão, mas a gente realmente não está se posicionando e a gente está, sabe, como alguém que anda numa esteira, você empenha tanto esforço, mas você não sai do lugar, né, você fica ali cansando, sem ver nada diferente. Eu gosto muito de caminhar, mas eu gosto muito mais de caminhar assim num lugar, ou, tipo, uma, ou, nem que seja na rua mesmo, que perto da minha casa, onde eu vejo pessoas, vejo coisas passando diferente, do que ficar horas ali em cima de uma esteira, sabe, sem que nada mude na minha frente. Então, assim, não fique vivendo uma vida cristã tão limitada, não fique desperdiçando as suas forças achando que você está lutando, mas dando golpes no ar. Então tenha bem claro para onde você está indo, tenha muito claro para quem você vive. 1 Coríntios 10:31 diz assim, Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então no meio das suas lutas, no meio dos seus desertos, faça tudo para a glória de Deus. Permita que os seus olhos estejam sensíveis para não perder de vista a nuvem que Deus tem te colocado durante o dia, para te guiar, para trazer sombra no teu deserto. Durante a noite, Deus também não quer que a gente pare não, né? porque a palavra fala que Deus provia né, o direcionamento para que eles andassem de dia e de noite. Então se a coisa está um pouquinho mais tensa aí, como as noites no deserto, lembre que também os seus olhos podem, podem captar essa direção, como era para o povo lá, com uma grande coluna de fogo, e você pode ser aquecido por essa presença, Tão especial que é a presença de Deus nas nossas vidas, na, na vida dos seus filhos, que você possa ser estratégico, né? que você possa empenhar toda realmente as suas forças em crer em Deus que você possa focar nisso, que você se lembre que você é peregrino nessa terra e tem algo muito especial te esperando. Né? Nós vamos estar ainda um dia diante do nosso amado Deus e isso vai ser muito especial. Nós usufruímos né, e podemos realmente, como uma grande família, estarmos reunidos na nossa pátria, que é o nosso endereço, né, que nós temos lá como GPS, chegar nesse lugar tão especial. Quero orar com você agora, quero realmente te convidar né, a trazer a sua mente, trazer a sua memória, as promessas de Deus para você. Eu espero que você possa estar muito bem nesse momento, né? que essa palavra só te lembre e te fortaleça que você está fazendo do jeito certo. Mas se por acaso né, você estiver um pouco abatido, cansado, ou talvez até desesperado mesmo, eu quero declarar que o Senhor pode te tocar nessa hora, eu quero te encorajar a crer comigo nessa oração, né? que você possa realmente lançar o teu coração aos pés de Jesus nessa hora e junto com o teu coração as suas ansiedades, os seus medos, permitir que realmente você faça essa troca de jugo que a palavra de Deus nos propõe, né? que você possa entregar o teu fardo tão pesado e pegar o jugo de Jesus, que é leve, que é suave, ele está com você, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não nos permite realmente andarmos fracassados, mas o Senhor nos lembra que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, Senhor, e nós não aceitamos ficar andando como um povo perdido, como um povo cego, porque nós temos um Deus à nossa frente, nós temos um Senhor, nós temos alguém que governa as nossas vidas, e é maravilhoso viver dessa forma, onde há um direcionamento proposto, onde há um alvo a ser seguido e nós somos peregrinos nessa terra, Senhor, não importa o quão difícil realmente possam ser as provas, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos para quem nós vivemos, então o Senhor nos perdoa quando nós nos esquecemos de estar nesse lugar onde nós podemos usufruir do Teu Espírito em nós, desse relacionamento que pode ser fonte de, e é fonte para todos aqueles que buscam e clamam, fonte de paz, fonte de alegria, fonte de forças restauradas realmente, Senhor, e nós Queremos te pedir que o Senhor possa adentrar cada família, tocar cada coração em nome de Jesus né, e revigorar realmente as forças. Pai, eu declaro que eles possam continuar se movendo com um foco claro e que nós possamos realmente em tudo sermos obreiros aprovados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, né? Não perca realmente de vista aqui o alvo para qual você foi criado, né? Para onde você tá indo, para onde Deus tem te chamado. Deus tem grandes coisas para você. E não é só quando a gente chegar lá na eternidade, não. Hoje Deus quer nos fazer realmente viver uma vida abundante, plena, e eu creio que Ele vai tocar o teu coração e te lembrar quem você é, a sua identidade, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem realmente sonhado a teu respeito. Deus te abençoe grandemente. Amém.